E aí amigos do Rio Mafra Mix, olha nós estamos numa blitz aqui, resta é final das eleições e a gente vai conversar com os deputados federais, trocar uma ideia, ouvir como é que está a campanha afinal são 105 anos de Mafra e nunca elegemos um representante lá no Congresso Nacional e por isso a Cláudia é uma das candidatas pela nossa cidade e a gente vai ouvir, vai conhecer um pouquinho mais eu queria perguntar, Cláudia, duas coisas para você. Primeiro, como é que está o andamento da campanha? Eu sei que agora a reta final, sobrecarrega tudo. E eu queria fazer um desafio para você, ao vivão, você me falar cinco motivos porque eu e os rio ma Mafren... rio ou os ma e o pessoal do Planalto Norte precisa votar em você. Primeiramente, parabéns pelo desejo de fazer parte dessa campanha, de estar nesse trabalho que é um desafio gigante, não é tão simples assim, você colocar o seu nome, você coloca o nome, coloca tudo que você tem para levar é, na frente ali do campo da batalha, mas é assim que a democracia é feita, de pessoas que querem fazer diferença, então parabéns para você e vamos ouvir como é que está a campanha. Obrigada Douglas, quero cumprimentar você né, e também a todas as pessoas que nos assistem, quero agradecer sempre o espaço que você dá, um espaço democrático para nós que estamos candidatos pelo Planalto Norte, por qualquer um dos candidatos que chegam de outras regiões aqui, a gente acompanha o teu trabalho, então parabéns, quero agradecer e dizer assim que eu estou muito feliz porque as pessoas têm me recepcionado muito bem por onde eu vou, é uma acolhida muito grande para as pessoas onde eu passo, já me conhecem, sabem do meu trabalho, então eu estou muito feliz. É, estar poder representando novamente o Planalto Norte por onde a gente vai. E eu teria mil motivos, mas vou dar cinco motivos pelos quais você, eleitor, eleitora, deve votar na Cláudia Bus no dia 2 de outubro. Primeiro, como você disse, Douglas, nós temos 105 anos em Mafra e nós nunca elegemos um deputado, uma deputada federal. Então passou da hora, né? 105 anos, não são 105 dias, nem 105 minutos. Nós precisamos de uma representatividade na Câmara dos Deputados. O segundo motivo é que eu tenho experiência no Legislativo. Eu já fui vereadora, sou professora universitária, 10 anos na área pública, eu estou muito preparada para assumir essa cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília. O terceiro motivo é que o Planalto Norte, nós temos hoje 290 mil eleitores. Nós somos 385 mil habitantes e não temos um deputado, uma deputada federal para nos representar em Brasília. Isso não é admissível. A gente precisa de representatividade. Nós precisamos ter voz em Brasília. Nós não temos. Nós temos sub-representações e não é isso que nós precisamos. O quarto motivo é que eu sou mulher e nós precisamos aumentar a representatividade feminina em Todos os espaços que nós temos. Então, esse é um dos motivos também. E eu estou preparada. Eu estou muito preparada para assumir essa Câmara é, dos Deputados em Brasília. Então é isso, sabe, Douglas? Mas nós temos vários outros motivos. Nós não temos... É... É, ruas. Nós não temos a BR-280 hoje é, para que a gente possa melhorar, fazer uma segunda via. A gente não tem, né, é, porque não temos representatividade. Então, nós precisamos da representatividade é, e isso que nós precisamos e é por isso que eu peço seu voto. No dia 2 de outubro, vote Cláudia Bus 4077. Tá certo, olha só gente, o, o próximo desafio, Cláudia, vai ser no dia da eleição, no dia 2, né, no vamos nos encontrar, vamos conversar, vamos mostrar um pouquinho os bastidores das eleições. e Eu quero te entrevistar e se tudo é certo a gente conversa lá em Brasília. Obrigada Douglas né, pelo espaço, eu quero que vocês tenham confiança no nosso trabalho, acreditem que a política pode mudar vidas e pode mudar nossa região. Cláudia Busco, 4077 no dia 2 de outubro. Tá certo, esse é o nosso giro aí com os deputados federais e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.